Hoje é dia de sessão aqui na Câmara de Vereadores de Três Lagoas e é para lá que a gente vai. Quem está acompanhando o trabalho do legislativo aqui em Três Lagoas, como sempre, é a repórter Ana Cristina Santos. A quem eu já dou bom dia e já pergunto sobre os projetos colocados em pauta hoje nessa terça-feira. Bom dia para você, Ana Cristina. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham TVC agora. Pois é, falamos ao vivo aqui direto do plenário da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, acompanhando mais uma sessão ordinária. E é claro que na sessão de hoje não poderia ser diferente. Vários vereadores usaram a tribuna para falar sobre essa questão da segurança nas escolas, mas ao mesmo tempo também para tranquilizar os pais, para dizer que as autoridades aqui do nosso município já estão empenhadas e adotando todas as medidas necessárias para evitar qualquer ataque, enfim, qualquer situação aí nas escolas do nosso município. Mas ainda durante a sessão de hoje também, foi aprovado um projeto que vai homenagear uma pessoa muito querida aqui em Três Lagoas, que infelizmente nos deixou em um acidente que aconteceu com uma embarcação no Rio Sucuriú, mas quem vai falar pra gente sobre essa homenagem, sobre esse projeto é o vereador Marcos Bazé autor da lei, né? Autor desse projeto. Vereador, fala pra gente um pouquinho do que, que se trata esse projeto.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 e o nosso sonho era de fazer algo próximo ao rio. Então, quase que tudo ali, né, a Avenida Jorge, é, Jorge Salomão, ela já tem seu nome, não tinha como modificar aquilo. Né? É até proibido hoje por lei, por nós mesmos vereadores, não deixamos mais mudar as ruas que já têm seus nomes. Mas a ciclovia de lá recebe no dia de hoje, com apoio de todos os vereadores, um projeto que foi de minha autoria.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 Inclusive vai acontecer o torneio de pesca agora nesse mês e vocês devem fazer essa homenagem então no dia do torneio. No dia do torneio a gente vai convidar a família para que possa receber essa homenagem ao Cacau, com a ciclovia que vai do vai sair, o trecho dela é do shopping até o balneário. Obrigado. Obrigado, fiquem todos com Deus. Está aí o vereador Marcos Bazé, né, autor desse projeto de lei, então, que vai homenagear o Cacau, era um empresário muito querido aqui na nossa cidade há muitos anos, né, tocando este açougue aqui em Três Lagoas. Esse espetim, infelizmente, nos deixou aí uh, devido a um acidente trágico no Rio Sucuriú, mas em homenagem à família, o vereador entende né, que essa ciclomia deve levar o nome dele e os demais vereadores também, até porque o projeto foi aprovado por unanimidade, vai ser sancionado pelo prefeito conforme o Bazea disse, já houve uma conversa, um entendimento com o prefeito Ângelo Guerreiro, e essa homenagem vai acontecer nesse mês, quando acontece, então, o Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, um evento importante para o turismo, para a economia, afinal de contas, traz muitos pescadores de outras cidades aqui para nossa, os hotéis ficam lotados nesse período, bares, restaurantes, então é um evento muito importante para contribuir com a economia do município. Esse foi um dos assuntos debatidos, então, na sessão de hoje, de um projeto aprovado pelo Legislativo de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios, Fernanda, é com você. Obrigado, Ana Cristina, pelas informações uhum. direto da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas.